Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos indo lá na Ufba, no PAF 3. Tá rolando um evento, um workshop de redes da RNP, que é a rede nacional de, de pesquisa. E aí. Como eu sou cliente RNP né Tem que ir lá fazer uma graça No evento de hoje Ei, pá, pá, pá. Bom, A gente está passando aqui Por um dos piores trechos E Salvador Quer dizer, não era Agora está Obrigado Te amo ah, Gostoso Tem garrafado para caralho isso aqui, velho. Eu, eu não tem outro outro momento que você vem aqui e não esteja. Quando a gente passa aqui geralmente é na na volta e na volta já é um pouco mais suave. Então. Na volta isso aqui, tá mais leve, só que a gente passa do outro lado, né, não é cá. Aqui tem momentos que fica tão ruim que até motociclista se perde. Mas como a gente é nosso cego banhado na graxa, opa! A gente escorrega. Não, não dá pra passar. Não, não dá. Se conseguir, Vai lá, sugerindo aí fazer maluquice? Ora, menino! Não precisa dizer não, meu irmão, menino. Bom... Bom, quem duvidou que faria isso... Ninguém, né? Vamos embora. Bom, o PAF 13, ele fica lá na UFBA, no, no campus de Ondina. E eu não sei onde é. A gente vai ter que pedir informações a algum vigilante, aluno, whatever, alguém. Pelo que falam desse lugar aqui, até que tá tranquilo. Não tô achando um bicho, não. Cozininha, né? Pra avisar. Calma aí, Bros. Meus Bros, né? Epa! O maluquinho aqui passar embora Usando porque eu tô vendo esse cara atravessando tá aqui né Sei lá Vai que eu acho um premiado oh, a yeah. Wai Ah, opção boa aqui, ó. mas Manja muito. É... Bom, o evento ele começou. Porra, mais águia! Não é de moto, tem que andar pinhadinho aqui em Salvador Não é bem que a gente anda certinho Então, o evento começou Às sete e meia, agora são Eu vou dizer pra vocês, eu não, eu não sei hora não Que eu saio de casa Meio atrasado Deixa eu achar um relógio que eu digo pra vocês, pera aí Relógio, relógio, já ah, tem um relógio aqui na frente Vamos ver Relógio! Pô, que lugarzinho doido! Pô, eu achei que tinha um relógio ali, velho Não tem não, não tem não Tem velho, ah, é lá do outro lado, bom, mas confia em mim. São mais de 8 e meia, hora de atraso. O que é isso? Lembre que eu sou gestor de rede e a gente trabalha, cara. Tem que passar um trabalho primeiro, ver como é que tá, resolver as pendências me passou! Vem cá! Ah, passei! Tem um relógio aqui, cara! Oh, será que vou ter que começar a usar relógio de pulso? Ah, um ali, ó! 27 graus, temperatura, e são 9 e 2. Vai ficar atravessado? Não, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! siga meus bons! Ô, oh, Ninho, dê seta, vá! E ele quer sair costurando nesse trânsito. Pra onde ele vai, ninguém sabe. Achando que o Uno dele é moto Ora, pois Bom Tira, tá tira, eita Nariz vermelho. Opa, opa, opa, Hum, Porto de Salvador a nossa direita polícia federal o muil prefere show Vim pra cá porque o caia é quem vai fazer o retorno e subiu o túnel ontem chegou pacote que eu tinha comprado pelo Jetstream, sei lá da China. Aí eu comprei dois adesivos do lateral do carro, com aquela inscrição GTR. Um que é aquela cara dos... não é o time tinha alguns Prime? Não é, é? Os Metapod não, é. <risos> Pô, Metapod é foda. É, o Prime, ele é. Ele é o que, cara? Tem os Decepticons. Porra, agora me falhou a memória. Mas é do time de Optimus. Aí isso eu coloquei no Xbox. Veio também dois adesivos para dois suportes para prender a câmera da GoPro curvados. E esse eu coloquei no outro capacete, o capacete do Reg fizeram camaleão, pá, de, de, de leão, capacete de LEAM. E aí também, dois fones de ouvido: um pro iPod e um outro comum. Só que esse comum é bom pra caralho. E o do iPod é aquele que tem o, o controle de volume na lateral, quer dizer, no próprio cabo dele. Muito massa. Pode passar passou pela Leva da Lacerda aqui, ó, pra quem não conhece. Olha é lá, lá atrás, né? Bonito. A gente vai subir agora a avenida contorno. Fica muito bonito. Olha! com o Museu do Man dizer, Museu do Man não é um museu de arte moderna Museu do Man fica um negócio M-Man e é descendo aqui, mas hoje a gente não vai descer ah, peguei vocês <risos> ah, porra, mas Salvador é linda que visão do caralho olha marzão olha a praia olha o sol a mamãe e eu aqui, né? Olha, rapaz. Os turistas já gostam. Mas turista, um abraço. Pra... Opa. Pra Viviane, que vem vim pra cá, carnaval. Vem é mesmo, maninha. Carnaval aqui, puxa o pega. Vem lugar bom. Carnaval, puta tá ideia, que eu partir daqui, ó. Aqui, exatamente aqui. Pronto, isso aqui, meu Deus. É, é um mundo de gente. É muita gente, velho. É muita gente. Velho. Quanto espaço aqui. Porra, é muito massa, velho. Viu a batata da Rapada não, grande é fantasia. Minha fantasia já está garantida. Eita, te vai. Quebradeira... Descaração... Ah, Comigo mesmo. sem <risos> é massa. Eu sempre acho que estou pegando caminho errado quando eu vou para outro Perguntar ao Lucas que estuda lá, é um caminho decente. Sessenta, pam pam para, pam pam eu sempre acho que eu, eu, sério, eu me perco aqui, eu, eu, eu, me perco, eu, me perco. É um lugar que eu tenho que. Pô, mas eu não tenho tempo de andar aqui, velho. Pra aprender. Opa, mais radar, mais radar. Ah, descarado. 9 e 2? Como oh, assim, mano? Quer dizer, 9 e 6. Quer 4 minutos abaixo do piscado até aqui? Só que não, viu? Olha eu! Uau! Tem mais, radar? Tem mais radar? Ah, eu peguei o caminho certo. Mas algo me diz que existe o melhor. Só que eu não conheço. Aí eu sempre acho que estou pegando o caminho errado. Mas sempre pega o caminho certo. Sim, dentro do, da, das minhas limitações, né? desta parte o meu senso de direção é muito bom agora porra tô mais aqui na, na viseira bem zoada agora é foda né velho quando você não conhece o lugar eu não fico aventurando o caminhão porra nego até iria atrás de você mas eu tô, tô procurando aqui não, já, já entra aqui na, na, na direita é, Cheguei ah, Chegamos Vamos entrar agora e procurar o PAF 3 Pra que lado fica o PAF 3, viu? Vou perguntar aos vigilantes é aqui, entra? Aqui? Não Pam, pam, pam, pam Trava tudo. Bom, aqui é a entrada da, da UFBA, o portão norte, será? Não sei. Porra, nego, tinha uma faixa aí, viu, bonito. Pra que isso? Hum, vai entender, viu? Pô, tô ouvindo música. Perguntar o cara. O cara vai falar, não vou entender. Amigo, Bom dia. Bom dia. Paf 3. Aquele prédio branco lá, irmão. É branco? É. Valeu, é brigadão. Ah, aquele prédio branco. Como é que eu chego naquele prédio branco? O dizendo que tô pegando o caminho errado já. Na máquina. Ah. <risos> senso <aranha> não falha. <risos> Bora. Vamos bugar. Devia até meter por cima mesmo, né? Toda vez eu faço isso... Lucas, não ri é de não, eu vou, eu miséria. Não, não conheço a sua a sua universidade, não. Mas ah, vamos lá, aquele prédio branco. Já perdi, já perdi o prédio branco de vista. Vamos ver, pavilhão Glauber Rocha. Paf, porra, velho. Obrigado, senhor. Vou encostar ela é algum canto aqui. É, acho que aqui vai mal, não. E vai em pé de árvore. Que mal, tá é? Então é isso, galerinha. Um abraço pra abraço para vocês. Tchau, tchau. Opa, fui três. rolando evento aí.